Meus amigos, o lançamento de Street Fighter 6 está chegando e um dos grandes mistérios aí que a gente precisa de respostas, né, desde o anúncio do game e também a revelação do nosso querido Ken, é justamente o que aconteceu com o personagem, o que rolou em Naishal, que foi um local que já foi citado algumas vezes aí, principalmente nos betas ali nos finais dos gameplays dos personagens e tudo, para poder ter feito o Ken se tornar, digamos assim, um criminoso, estar fugindo e tudo mais, e nós já fizemos um vídeo aqui um tempo atrás falando que nós teríamos, sim, algumas HQs focando no personagem, que seria uma espécie de prequel, né? Contando ali os eventos que antecedem a história do jogo Street Fighter 6 vai lançar em 2 de junho, então... Nós vamos falar sobre isso daqui porque Saiu a primeira HQ Galera, saudações deles, seu caiu nobre E vamos lá para mais um videozinho de Street Fighter Cara, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui Já deixa aí o seu likezão, se inscreve No canal e ativa o sininho pra não perder a educação Dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Vocês conhecem aí como é que é o procedimento Então vamos lá, galera, o seguinte, pessoal O nosso querido Nakayama Que é o diretor do jogo, né, do Street Fighter 6 No caso, ele veio a público Recentemente, mais precisamente Ontem, né? E divulgou Que está disponível aí A primeira HQ de Street Fighter 6 Pra gente poder dar uma conferida ali Que tem as aparições ali de Ken de Mel, até do próprio Luke também, temos o JP que teve finalmente o seu nome confirmado, e aí cara, deixa eu trocar a minha tela aqui, obviamente eu não vou passar por toda a HQ aqui, justamente para poder deixar vocês conferirem o conteúdo, abrir, ler e tudo mais só que a gente pode ver aqui ó que por enquanto a HQ ela ainda não tem uma tradução para o português, se vocês já viram aí em algum outro lugar, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente atualiza, que eu vou deixar esse link aqui da HQ também no comentário fixado para vocês acessarem, mas por enquanto nós temos ela aqui em inglês disponível para gente e eu achei bastante interessante pessoal eu gostei pra caramba do que eu li é uma HQ de 49 páginas a gente pode ir passando aqui ó vocês podem ver ela tá toda em preto e branco e tudo aqui tá mostrando o Mel Masters e tal então assim basicamente essa HQ aqui pessoal aborda como que o nosso querido Ken né agora à frente da Fundação Masters está ali criando um torneio em um lugar chamado Naishao que é um país aí bastante afastado que poucas pessoas conhecem, que está em desenvolvimento, justamente com o intuito de atrair grandes nomes para ali e eles terem um impulso maior nesse desenvolvimento, tentando de certa forma unificar a cultura daquele país com também um avanço tecnológico. né Então assim, de uma forma bastante resumida, é basicamente essa a missão do Ken. Ajudar o pessoal de Naishawa através desse torneio grandioso que ele tá fazendo, pra poder atrair alguns nomes famosos pra lá também, e o país ser visto, surgirem novos patrocinadores poderem ajudar ali dentro também. Só que esse local específico, pessoal, ele tem ali os seus costumes, né? A gente vai avançando aqui nas HQs, a gente vai vendo um pouco mais disso, inclusive aqui, ó, nosso querido Luke tá aparecendo aqui como vocês podem ver. Assim que vocês lerem, vocês vão entender um pouco mais do papel dele. E além dessa questão de Naishal aí, com Ken à frente da Masters Foundation, querendo ajudar esse lugar e tudo, nós temos também um envolvimento do nosso querido JP, cara, que fica finalmente, pessoal, finalmente a Capcom agora revelou o nome do garoto pra gente Porque eles apresentaram ali JP, né? E muita gente ficou imaginando, poxa, mas JP, qual que é o nome desse cara e tudo É João Paulo, né? Eu vi até o Ariel do Combo Infinito comentando isso daí Ele retweetou o post referente à HQ comentando lá, tipo, ó, oh, beleza, agora temos a confirmação de que não é João Paulo Mas nessa HQ agora, meus amigos, ó, como vocês podem ver nós temos aí a confirmação do nome do nosso querido JP. Aqui tá pequeno, inclusive dá pra vocês darem zoom, tá, pessoal? Quando vocês estiverem conferindo aqui HQ. Opa, apareceu aqui a opção, era só clicar aqui em cima, pessoal, do lado direito, ó. A gente pode dar um zoom. E o nome do nosso querido JP, galera, como vocês podem ver, ó, é Johan Petrovich. Pois é. Agora nós temos, sim, o nome oficial do cara, não só as iniciais, né, dos dois nomes dele, por assim dizer. E como vocês podem ver aqui, ó... Nosso querido Ken aparecendo, já trocando aquela ideia com o JP, a gente sabe muito bem, a gente já imaginava na verdade, quando ele apareceu e com base em algumas falas né, que ele tem ali nos seus diálogos pós-luta com alguns personagens, que ele está envolvido sim nessas questões de Nai Shao e também com o Ken, porque ele é um dos caras que está apoiando esse projeto do Ken, para o desenvolvimento de Naishal. Só que a gente ainda tem que esperar, a gente tem que acompanhar um pouco mais dessa história aqui nas HQs para poder ver as reais intenções do cara, entendeu? Uma outra coisa que a gente pode ver nessa HQ também, pessoal, é uma certa tensão, podemos dizer assim, entre o Ken e o Mel Masters, cara. Porque de acordo com os diálogos que a gente tem aqui entre os dois personagens, né? O Ken, ele quer que a família Masters, os membros da família Masters estejam sempre juntos e conheçam o mundo. Só que essa não é muito bem a ideia do garoto, porque ele tem as coisas ali que ele gostaria de fazer e tudo mais. E o pai dele fica arrastando ele para esses outros compromissos assim, né? Sem perguntar se ele queria e tudo. Então a gente vê uma certa tensão entre os dois aqui também acontecendo. E no meio de todo esse rebuliço, tá acontecendo também protestos ali em Naishau de pessoas que estão desgostosas com essa politicagem acontecendo ali na região e o bagulho fica tenso pra caramba mais pro final da HQ como vocês vão ver por conta destes protestos. Eu tô tentando não entrar muito em detalhes aqui, justamente para vocês lerem, né, por conta própria aí, verem lá os acontecimentos, vale muito a pena. Eu gostei pra caramba dos traços, de ver o Ken na frente aqui da Masters Foundation, eles tratando ele como um campeão, né, que ele é e tal, reconhecendo as habilidades de luta. Eu só sei, meus amigos, que isso daqui me deixou bastante animado para as outras edições que vão vir, porque sim, se eu bem me lembro, pessoal, depois vocês me corrigem, porque mente de véia é foda, inclusive, é o nosso vídeo falando da HQ lá também, que tem essa informação completa. Além dessa primeira edição, eles vão lançar outras pra gente pra gente poder conferir tudo o que aconteceu. Mas no final aqui, cara, a gente já tem sim uma ideia, mais ou menos, aí do que, que rolou com o Ken e por que, que ele tá daquela forma que a gente viu lá no Street Fighter 6 no jogo, no caso, né? como um refugiado e tal, eu tô muito curioso poder ver um pouco mais dessa história aí, como eu acabei de falar galera, o link da HQ tá aqui embaixo no comentário fixado para vocês conferirem tudo isso daqui e depois que vocês lerem pessoal né, porque são 49 páginas tá, depois que vocês terminarem de ler, vem aqui nos comentários também e digam aí o que vocês acharam, se vocês curtiram os traços, os diálogos, a forma como foi construída aqui e se vocês ficaram intrigados principalmente pra poder ver quais os planos que esse safado desse JP tem planejados aí para Naishal, como a gente tinha visto também nos trailers anteriores, né? Por enquanto é isso, minha gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse videozinho trazendo a HQ e também fazendo uma pequena introdução aí sobre o que acontece ali e tudo. Obviamente eu não quis falar demais assim, né? Inclusive eu já até entreguei algumas coisinhas para vocês, mas justamente poder dar aquela apimentada aí no hype dessa HQ aí para que vocês possam ir lá e conferir todo o material que vale muito a pena Acesse o link aqui embaixo no comentário fixado E como eu acabei de falar, deixem aqui embaixo suas impressões depois de ler também Eu vou ficando por aqui, minha gente Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês Por todos os likes aí, pela inscrição Se você é novo aqui, não se esquece de se inscrever Porque ajuda a gente demais aqui no nosso trabalho Eu vou ficando por aqui, galera Um beijão pra todo mundo aí Até mais e fuemos, meus amigos